Então, estamos aqui, essa primeira foto da nossa galeria Esse aqui é o Conrado se preparando para o primeiro cabaré Esse é, é o Heavy O Heavy, também se maquiando, né? Lá no fundo eu acho que é a Marina Paz Ah, a gente tem a Lília e a Juliana Fizeram um número bem legal também no primeiro cabaré Marilda, grande Marilda, Marilda né? Era Deus e Helena A gente começou com... Essa ideia, e a gente tinha sempre um bordãozinho entre eu e ela, que eu chamava ela de Heleninha, e ela não gostava. Ela falava que na verdade era Helenão. Helenão, isso aí. Ah, todo mundo aí do primeiro cabaré, né? Então o Zé, o Fausto, a Carol, a Marilda, a Juliana, a Lilian, a Fixa, a Marina Paz, o Conrado, e lá embaixo eu, Mr. Good. Dudes, e o Heavy do lado direito. Ah, galerinha aí, ó, preparando para, Esperando para começar, né? Ah, é. Primeiro cabaré Eu? Mr. Dutz? Eu de novo, gosto dessa pose, né? <risos> Boa Ah, o Reb, Fixa E a Marina Fizeram um número especial para esse cabaré Eles ainda de novo Marilda Carinha de sapeca, né? Tava aprontando, roubando a cadeira de mim Esse menininho super fofinho lá no primeiro cabaré é. Conseguiu encantar a corda André, e eu... o André, Conrado, Conrado. André é do GT Permacultura aqui do IP né Sim. E ela foi não, não parecia Quem olhava parecia que ela fazia parte do cabaré Eu pensei que na, na Enquanto estava tomando essas imagens Eu pensei que francamente Eles eram uma dupla já pré-formada É, mas não, na verdade ele escolheu alguém na plateia E nossa, a cena foi muito legal Sim, porque o biotipo dos dois é bem similar, então ficou muito coerente E esse jogo de sombras aqui eu gostei também bastante Olha eu de novo, Ixi, ah. tinha quebrado o leque aí Ah, o Carol e o Fausto, fazendo o um número de acrobacia Olha a cara do Fausto, que legal Muito massa Revinho, é, tocando música Ah, esse é o meu violão Infelizmente ele quebrou, <risos> o ano passado, mas... Até ele estava funcionando muito bem Ah, olha o número tadinho da Juliana, ficou toda suja Ali ele abusou dela ali Maria da Desconfiada Que eu ia levar ela para passear de cadeira de, de rodinhas cidade. E aí, todo mundo foi para o cabaré. Um grande final Festa maravilhosa Esse dia foi lindo Aqui no cantinho então o DJ Se não me engano A Africácia Estava fazendo um som nesse primeiro dia muito legal ah, Eu já não vou me lembrar Aqui já é o segundo cabaré né? Olha a minha mesinha ali no fundo Que legal Montadinha Então tinha a Luana que não participou do primeiro O Celso e a Rosana Também né? Cia Jan Jan Jan de improviso O Hev de novo A Marilda Que estava em todos como contra regra E o, o Falso, que participou de três também muito bom, aí a foto de todo mundo No final, muito legal Muito bom, esse dia Foi bem forte Na verdade Ah, ali na final Ali, ó, Tiagueira Que participou de vários cabarés. Uhum. Tem ali, ó, na plateia O Aulus o Alios. Uhum. Quem achar o Aulus ali, ó E mandar um print pra mim, ganha um prêmio Ganha uma foto do Aulus Tirada aqui no IP meu priminho aqui na frente, ó, o Heitor, dando um sorrisão para foto. Muito legal esse dia também, né? Foi. Eu e a Marilda. Mais legal é o figurino da Marilda. Todo ele feito de material a encontrado recolador. no lixo. Isso aí um é guarda-chuva. Muito legal. A ombreira é um saco de plástico. Muito, muito, muito legal. E apesar de ter sido muito legal, muito intenso esse dia. Ah, isso aí é o Yuri. O Yuri ele participou como plateia no segundo cabaré. Eu fiz uma mágica com ele, foi muito legal. E a, depois disso ele participou de outro cabaré. No quarto. No quarto cabaré, exatamente, que não foi dentro de pé, foi lá na Vila Criativa. Falso de novo. Falso de novo também, figurinha carimbada. Essa foto aí, ó, no ar, parece que está flutuando. A Marilda. Olha a carinha dela Que legal E é. o leque que quebrou? Nossa, isso aí eu tô com uma corda amarrada no pescoço Cada um puxando de um lado Eu acho que nessa saí, né? Tô vivo até hoje Essa é, aí eu sei. Eu só não botei a foto de você saindo Porque tinha né? é menos graças que essa daqui Sim, mas olha a minha cara de concentrada. Sim Ah, a, a Luana. Beatriz Luana Luana. Ah, Luana, Luana Essa é a Luana Luana Albeniz muito legal também, esse número foi bem político também Sim, extremamente é, sobre né? a condição feminina Sim, Minha varinha A Marilda com as duas bolinhas E uma cara cheia de dúvida Agora ela estava ali, ó, falando que tinha três bolinhas na minha mão e Será que ela acertou? Que eu me lembre não, né? Não. <risos> eu <já> tinha quatro. <risos> Olha aí, ó. O Heavy. Equilibrando uma Equilibrando cadeira no queixo, cadeira. na barbichinha, na verdade. Muito legal. Reão. Tava em todos também. Marielda fazendo a somzinha na guitarra, esperando o Heavy chegar. Muito legal. Heavy. heavy. Fez um improviso, né? Foi isso, foi um improviso de som. De som ali, o Heavy multiartista, artista circense músico. Pintor E agora também faz terapias Muita gente boa Participava durante a produções Dos Cabarés, ele teve presente em quase todas Ajudou a gente Na parte da criação das artes Também Me ajudou praticamente em toda, toda a produção De todos os cabarets Foi bem legal também, junto com o com Risse Que pega tá do meu lado aqui agora né? Falando dos dois, ó, Marilda E Hebe, Hebe. Partiveram também todos sim. comigo Participando a tava no... tava tava, tava, sim. Participaram muito bem Figurinhas carimbadas do cabaré felizmente não estão nesse último Mas a ideia é que a gente faça um cabaré Que continue, né? A, sim, gente, é a, a gente volte, é. né? A ideia é, com esse quinto cabaré É retomar um pouco de fôlego Para voltar com esse projeto O objetivo é que a gente consiga Ter um espaço aberto para que artistas de qualidade consigam testar seus números, Sim. que a gente consiga fazer uma captura do, do, do, do número deles, para eles poderem ter material de divulgação também, como a Sim. gente fez aqui agora, e a parceria do Morrice capturando o encantamento, tanto dos artistas quanto do público. É, é sensacional Dessa vez foi mais a captação do trabalho dos artistas Do que do encantamento do público Como eu tenho Sim. costume de fazer contigo Quando a gente apresenta em outros lugares Verdade, a gente tem um projeto né, De captura do encantamento das pessoas E é muito legal que aí ó, Tem o Celso, Celso e a Rosana, e a Rosana Com o psiajanjanjan de improviso Eles fazendo um improviso Que depois Com as fantaschezinhas a criançada muito se divertiu muito. Que improviso, por sinal. Não dá para ver a carinha desse menino, mas só pela posição que ele está aqui na frente, está Não, Eles funcionam muito bem com criança. Eu já captei várias vezes as apresentações dele, são muito bons. Encantadora a carinha da Rosana também se divertindo. Que é isso? E aí foi o final, né? Sim. Esse segundo cabareiro aconteceu nas vésperas da eleição Do... de 2018. Isso. Então a gente estava numa situação extremamente delicada muito preocupado todo mundo com o que ia acontecer e com razão vendo hoje né é mas a gente realmente tinha que se preocupar e a gente tentou trazer uma mensagem para a galera refletir sobre esses que não adiantou muito possíveis retrocessos a gente pode ter tentado fazer um trabalhinho de formiguinha nesse dia mas infelizmente não foi suficiente para a gente lidar com todos os retrocessos né mais de 500 mil mortos aí Mas vamos falar de coisa boa Vamos falar do terceiro cabaré